Tá doendo, né? E talvez nem eu e nem ninguém nunca vai entender o tamanho dessa dor. Mas... Eu só tô aqui pra dizer que... Eu te respeito, viu? É que você tá me ensinando tanto que você não tem noção. A gente anda tão mal acostumado no nosso jeito egoísta de amar. E aí... Vem você para nos ensinar que amor pode ser simplesmente ficar em silêncio, apenas observar, sabe? Apenas ter simpatia e não ficar buscando as palavras certas para te causar bem. A gente queria mesmo é que tivesse um remedinho e receitas prontas para que a dor passasse. Mas a gente precisa aprender a amar direito, né? Eu tenho aprendido. Obrigado, tá? Eu te respeito. E eu não quero que você fique pensando que tá causando um mal danado em mim e na sua família e que por isso queria dar um fim nessa dor. Você nunca vai ser um peso pra gente. Acredite nisso. Você não é um peso pra gente. É que... Na esperança de poder fazer alguma coisa e sabendo tanto que a gente te ama, bate um desespero que a gente não sabe como reagir, sabe? E aí a gente fala o que não deve e tem atitudes que não deveriam. Mas eu prometo que a gente te ama de verdade, viu? E eu não queria que. Você tentar se sair dessa por mim, pela sua família ou por qualquer pessoa. Mas é por você. Porque você merece. Afinal de contas, já tem sido tão guerreiro, tão forte, por passar por tudo isso. Você merece uma segunda chance. Pode parecer clichê falar isso, mas Deus não errou ao fazer você. E eu tenho certeza que Ele tem... Tantos planos e sonhos, tanta caminhada para querer caminhar com você. E eu não sei qual foi a parte da sua história em que você perdeu o sentido de ser, de viver. E se você quiser, a gente pode voltar para tentar buscar no caminho quais foram as peças que deixaram de se encaixar. Mas se quiser também, eu posso simplesmente estar aqui. Eu posso simplesmente ficar do seu lado. Quem sabe a gente ir pro cinema ou sair para caminhar. É do jeito que você quiser. É no seu tempo. Não perde a esperança, tá? Porque você tem ensinado tanto sobre o que é amar. Que de repente, o que falta é voltar a se amar. Eu te respeito, tá? E estou aqui por você. Obrigado.